Fala galera, mais um Deutinho do Canadá começando pra vocês E hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico Polêmico pra, pra muita gente ainda, né? Que não, não gosta ou tem opiniões contrárias sobre isso Que é sobre a legalização da maconha aqui no Canadá Como vocês sabem, a maconha foi legalizada no ano passado Em outubro, se eu não me engano Em outubro de 2018, outubro novembro de 2018 foi legalizada E agora a... tem várias lojas de maconha aqui em Vancouver e eu vou tentar entrar em uma das lojas e filmar para vocês como que é uma loja de maconha legalizada aqui. É muito bizarro. Fica comigo e tchau criado. Então vamos lá, antes da gente entrar na loja de maconha, vamos deixar, vamos colocar os pontos nos is, porque esse é um assunto muito tabu ainda se falar, principalmente no Brasil, né? Então, obviamente, no Brasil a maconha ainda não é liberada, né? Há controvérsias, pessoas falando que faz mal, pessoas falando que não faz mal, pessoas que têm é, problemas medicinais e que melhora os problemas medicinais delas. Enfim, opiniões contrárias e opiniões positivas sobre a legalização da maconha. O que importa é que aqui no Canadá ela já é liberada, você pode fumar na rua, em qualquer lugar onde você possa fumar cigarro, você pode fumar a sua maconha, né? Normalmente, então, não é difícil você sentir, ó... Falando nisso, já estou sentindo o cheiro. <risos> em qualquer lugar que você vai, aqui em Vancouver, na rua, principalmente aqui no centro, você sente cheiro de maconha e em tudo que é lugar. O pessoal fala que é o perfume de Vancouver. Então é muito normal você, você sentir cheiro de maconha, as pessoas fumando maconha, e comprar e andar na rua, normal. Mas você não vai ter problema nenhum em, em fumar na rua, nem comprar, nem nada. Eu vou mostrar pra vocês um dos dispensaries, que é onde eles onde eles vendem a maconha liberada aqui, vamos ver se a gente consegue filmar lá. aqui como eles têm as lojas de maconha, as lojas de bomb dessas coisas, pra usar, elas estão bombando também, ó. Ele é. Ai. Você tá bombando, ó. Então você pode comprar bomb, você pode comprar os acessórios pra fumar nas lojas do lado. É muito louco. Tem uma do outro lado da rua ali, mas acho que tá fechado, ó. Eles chamam as lojas de dispensary. Então, é, antigamente, antes da legalização, já poderia comprar aqui para fins medicinais. Aí agora, essas lojas liberaram para poder vender para o público normal, sem ter uma receita médica nem nada. O grande problema é que eles liberaram a maconha aqui e eles não deram licença ainda para todas as lojas. Então, as lojas elas ainda estão meio que vendendo ilegal. Tipo, não é legal comprar nem vender. É, é, é meio estranho ainda. O, o que está acontecendo? Ó, achei uma aqui, vou mostrar para vocês, deixam filmar. Nós uh, competitors and oh, yeah, no, they definitely. come in here and they that all the time to us really no I, i'm not seriously I'm just a youtuber <laughs> i'll give you my card if you want to see later yeah legal the marijuana oh, you is illegal so oh, show... yeah i just wanna show the marijuana things cause... yeah right here right here these two cabinets and that's it. oh cool yeah pra quem gosta, tem uma variedade enorme yeah. de produtos aqui ó tem os bongs aqui também, ó. Então eles fizeram um grande mercado disso, ó. Eu filmei ele meio que rapidinho. Não, sei, não sabia se podia filmar ou não. Mas vocês viram que as maconhas, elas vêm nos potinhos bonitinhos e eles têm vários tipos, assim. E aí, como é controlado, elas são regularizadas pelo governo, né, plantis corretos, plantis legalizados. Então, é, você tira todo aquele problema, tanto da, do tráfico de droga da, da mão dos, dos traficantes, né, você tira todo esse dinheiro da mão dos traficantes e reverte isso em impostos para o governo, né. Porque como isso é uma coisa que ainda tá, é, ainda não está definida ainda, as lojas elas vendem e elas pagam imposto para o governo, e, obviamente, o governo lucra com isso muito dinheiro, mas muito dinheiro, né? Quando eles abriram as, as, a, a legalização aqui no Canadá, acho que no primeiro dia acabou o estoque de todas as lojas no Canadá inteiro no primeiro dia. Ou seja, as pessoas elas já fumam maconha, você querendo ou não. E acho que a gente tem a gente tem que ter a cabeça aberta pra, primeiro, não, não, não ficar querendo dar palpite na vida dos outros, né? Porque quem fuma, fuma porque quer, ninguém obriga ninguém a fumar, né? E... E, e, não, e assim, aqui é uma coisa que não, não tem uma discriminação. Né? Se você vê alguém fumando maconha na rua, ninguém vai discriminar aquela pessoa, ninguém vai xingar aquela pessoa. Obviamente que assim, as pessoas têm uma consciência também de que você não vai fumar perto de criança, você não vai dar isso para crianças, né? Você não vai fumar em locais onde você sabe que ali não é legal de se fumar. Nos parques não pode fumar. Então ah, tem todo. Tem toda uma consciência social atrás da legalização da maconha aqui. Dando algumas informações finais para vocês. A ah, maconha foi legalizada aqui no Canadá no dia 17 de outubro de 2018. E cada província tem a sua idade mínima para poder comprar também. Então pode variar de 18 a 19 anos e Quebec está querendo colocar a 21 anos, que nem é com álcool. Né? Então algumas províncias também tem isso daqui para bebidas alcoólicas, 21 anos, ou 19 anos, ou 18 anos. Então cada província vai ter a sua regra. Cada pessoa pode portar até 30 gramas de maconha com você e cada casa pode ter até 4 pés para cultivar, então isso, isso é por casa, não por pessoa, tá? então não quer dizer que você vai ter em duas pessoas 8 pés de maconha, não, na sua casa pode ter só 4 pés de maconha para você cultivar. E onde você pode comprar? Você pode comprar nas próprias lojas do governo ou você pode comprar nas lojas licenciadas, né? aquelas pessoas que abriram uma loja e tem a licença para poder comprar. E um negócio interessante também é que funciona às vezes as mesmas regras para bebida em relação à direção. Você não pode fumar e dirigir, e sim eles quem tem como saber se você fumou e dirigiu. Acho que eles têm um aparelhinho que já detecta isso na hora, como se fosse um bafômetro. E aí ah, se eles pegarem que você está fumado e, e dirigindo, a multa é bem alta também. E um ponto interessante sobre a legalização, legalização também é que nas lojas onde é vendida a maconha, ah, eles têm toda, todas as maconhas vêm com um adesivo do governo que foram inspecionadas e tem um controle de qualidade ali para saber que é realmente um negócio bom e que foi passado por um controle de qualidade antes de você comprar, então acabou virando um produto normal como qualquer outro, como bebidas, como né, qualquer produto desse tipo, ah, tem uma inspeção mesmo do governo e um controle de qualidade para isso. Então enfim, quando vocês vierem para o Canadá, se você gosta, aqui é liberado, fique à vontade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Você é a favor da legalização? Você é contra a legalização? Por que, que você é contra a legalização? E por que você é a favor também? Deixe, deixe a sua opinião aqui embaixo, porque esse é um assunto tabu. Eu tenho certeza que esse vídeo vai acabar bombando muito, porque as pessoas vão querer clicar e vão querer ver... Tudo sobre maconha aqui no Canadá Eu tenho certeza que vocês têm essa curiosidade Então deixe seus comentários aqui embaixo Pra gente continuar trocando ideia sobre isso E deixe sua opinião, né? Eu quero saber a opinião de vocês aí Sobre a legalização da maconha aqui no Canadá Então a gente se vê num próximo vídeo Beijo de ótimo pra vocês e até mais